Fala pessoal, vamos dar uma olhada no Bitcoin e mercados. O que que a gente tem para essa semana? O Bitcoin que não fez grandes movimentos aí de sexta para cá. Eu tive que adaptar aqui agora os meus trades porque a coisa mudou um pouco. Eu quero mostrar para vocês aqui na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada. Não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal, tá pena mais tempo, já deixa aquele like para apoiar. Se inscreva se você não está inscrito, ativa as notificações e participe das comunidades aqui. Todos os links aqui abaixo na descrição, galera. Então vamos lá, o que está acontecendo aqui com o Bitcoin, que está riscando perder essa zona aqui, tá? Então é bastante perigoso, eu comentei para os membros do canal no final de semana, aí com as updates que eu pude fazer, é que esse candle aqui, bem, bem chatinho aqui, esse candle aconteceu aqui, tá? esse que me incomodou, é, não gostei porque ele acabou não pegando aqui uma ordem de realização desse long né, que eu estou, e por pouco aqui, por questão de 20 dólares, tá? acabou não pegando essa, essa, essa ordem, Aqui estava com uma ordem para realizar 50% dessa operação de long. Eu já subi o meu stop, tá pessoal? Felizmente, essa compra que foi uma região muito boa, nessa zona aqui dos 16.560 dólares, se não me engano. Então, estou uma posição bem confortável. E se o Bitcoin pegar esse meu, meu stop aqui, vou estar no zero a zero, né? No máximo, para pagar taxa aí para a corretora, que para mim não acho que está dentro do, do, do gerenciamento aí sem problema nenhum. Tá mas então o que que está acontecendo aqui pessoal o Bitcoin não tá tendo força para subir simplesmente candle aqui é extremamente complicado e pegou inclusive a região de, de 322 aqui dessa pernadinha nessa né? última pernada aqui ó topo fundo pegou aqui a região próxima de 32 né? não foi exatamente então realmente por causa de 20 dólares aqui pessoal acabei não conseguindo realizar esse long aqui metade dessa posição Tá? E estou arriscando agora aqui em Tomão, então acabar saindo essa operação aqui, caso pegue essa região aqui dos 16.550 dólares, tá? que tem chance sim de acontecer. É, eu ainda estou, uh, de certa forma, aí esperando o Bitcoin, ver se ele consegue buscar, uh, buscar essas zonas aqui próximo dos 16.900 para cima aqui, tá? retestar essas regiões mais acima. Eu vou mostrar aqui por que mais adiante. Tá, mas agora eu, eu vejo que tem alguns, alguns sinais aqui que mostram que existe a, a, bastante risco aqui agora nesse momento. Tá? Então para mim eu não quero ficar posicionado em longs caso o Bitcoin reteste esses fundinhos anteriores aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês exatamente onde eu vou estar tá interessado em me posicionar de novo em longs. Eu acho que é, é um ponto importante. Eu vou dizer exatamente os valores aqui tá? e onde eu vou entrar mais pesado aqui então para o Bitcoin. Então pessoal, vamos ver primeiro aqui o fechamento semanal antes de começar a falar sobre isso. Tá? Acho que é interessante. Candle semanal que bem ruim, esse candle aqui, ó, fechando, né, então muito, muito péssimo mesmo, candle praticamente, extremamente bearish, né, então a gente pode ver que essa zona aqui, essa zona aqui de 17 mil dólares já vai ser uma forte resistência aqui, 17 mil e 66 dólares, forte resistência né, Como a gente pode ver aqui o, a, nessa região de abertura aqui fechamento, fechamos aqui aonde? aqui na região 16.700 16.700 dólares aqui mais ou menos fechamento, tá, então candle extremamente bearish, não tem muito o que falar, no mensal também a gente tem muito a dizer para vocês não, mas mensal tá incrível aqui, que a gente só tem candle porrada, né pessoal, não tem um candle aqui de correção mensal, então acho que Uh, apesar dos pesares aí o sentimento bearish no mercado algum momento a gente vai ter um rally aí pro, pro de bear market tá isso que eu estou, estou uh, de olho e a gente vai com, com certeza voltar a testar regiões Fibonacci esse topo aqui até o fundo que o Bitcoin buscar eu acredito que algum momento a gente vai voltar a testar regiões de Fibonacci aí tá essas zonas aqui com certeza uh, mesmo dentro de um bear market tá bom então acho que na minha opinião vocês tem que pensar e sempre aí se expondo aos pouquinhos o Bitcoin tá? Quando vai tem quedas importantes com muita venda, muita liquidações, é bom realizar compras aí com, com, para o Bitcoin, porque em algum momento esse, esse rally de benchmark vai vir, aí eu quero estar tá, né, com forrado de Bitcoin para poder realizar vendas mais acima, tá? Essa aqui é minha estratégia. Mas existe sim aí, com certeza, um risco bem grande para o Bitcoin cair em regiões mais abaixo, tá? Inclusive eu já mencionei para vocês que eu acredito que a gente vai assim, testar a região lá dos 13 mil dólares em algum momento aí durante essa, essas quedas aí, tá? Então, galera, vamos voltar aqui para o gráfico de quatro horas, uh, e de uma hora também, comentar para vocês o que, que eu estou então, fazendo aqui agora nesse momento. Um, bom, aqui, cara, o Bitcoin andando de lado aqui, não tem o que dizer para vocês, né? Eu tinha inclusive botado aqui um gráfico diário, aqui mostrando aqui zonas de, de oferta e demanda. Então, para mim, aqui, demanda para o Bitcoin, realmente fato que eu estou identificando nessa zona aqui de 16 mil dólares, tá? 16.100 dólares, e bastante demanda aqui ainda para o Bitcoin. É, essa essas regiões aqui ó aqui o bitcoin tá, essa região que o bitcoin está aqui agora é a região de 68 de fibonacci dessa dessa dessa, dessa retração aqui então se te olhar exatamente onde o bitcoin segurou foi que a, a zona dos 16 mil uh, 16 .500, né não foi por isso que eu acabei entrando numa ordem de compra numa uma operação de compra aqui de long, tá? Não foi por isso, foi por outros motivos aí que eu mostrei uh, em detalhes, inclusive, para membros aí, risco-retorno, tudo que eu estava analisando para o Bitcoin. Mas, coincidentemente, pegou também essa região de 618 aqui. E acredito que muita gente está acreditando que o Bitcoin não vai perder essa zona. Tá? Mas, para mim, os indicadores estão mostrando que sim, existe a chance grande da gente acabar. É, perdendo essas regiões aí. Então, o Bitcoin já teve resistência aqui na região de essa região aqui de 16.900, não conseguiu romper para cima. E acho que esse suporte aqui do 16.000 e, e 550 dólares aí não vai acabar segurando tá pessoal mas a gente tem que buscar eu vejo que o Bitcoin ainda tem que ter liquidez acima para buscar aqui para poder uh, continuar essa queda acho que essa queda continua mas estou de olho para o Bitcoin buscar liquidez acima tá por isso que eu estou na operação de long aí é uma operação digamos assim de contra tendência aí né? não é muito recomendado fazer para quem não tem muita experiência mas é então, assim, basicamente, estou na contenência aqui tentando aproveitar esse movimento, mas o meu objetivo é voltar a escalar shorts em regiões mais acima, tá? É isso que eu quero fazer aqui agora, tá bom? Só para vocês entenderem aqui o meu raciocínio. Então, caras, vamos puxar aqui... Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de hora que eu falo falar para vocês. Eu acho que não, tá? 4 horas continua na região aqui de próximo sobrevenda aqui também. tá? Eu acho que está tá interessante, porque é outro motivo que eu entrei também nessa operação de compra e vamos ver acho Bitcoin parece que nesse momento querer romper aqui agora inclusive aqui essa região tá bem bem perigoso mesmo uh, então a chance maior que agora no curto prazo vamos ver né como é que vai ser mas não liquidou aqui muito short né não acabou não liquidando short nessas regiões que não tanto então isso me deixa um pé um pouco pé atrás por isso que eu não fechei essa operação de long ainda tá pessoal se realmente tivesse li muita liquidação de short que acontecendo muita compra mercado eu teria de fato aí uh, fechado essa operação aí caso não conseguisse fechar toda toda ela aqui porque ficaria mais arriscado, tá? Mas como isso aconteceu, eu vou manter essa operação aberta aqui. Agora, se for estopado, paciência aí. Tá? Acho que o meu risco aqui é extremamente baixo. Mas se você tá uh, com risco de ser estopado aqui já imedi imediato, acho que a chance é bem grande de você ser estopado aqui nessas regiões próximas 16.600 aí, tá? Então, tome cuidado se você tá uma operação de long aí, beleza? Esse candle aqui pra mim foi a, o que matou a, a charada aqui. eu comentei, inclusive pros membros aqui, pro grupo VIP dentro do Discord. Que esse candle aqui pra mim já foi um candle bastante bearish aí e... Uh, e para um ponto de atenção né então vamos passar aqui nos pontos de criação depois eu comento rapidamente que sobre a SP 500 também do índice do dólar lembrando a todos aí que quem quiser participar aí do grupo VIP tem eu vou aqui junto com a equipe olhar as inscrições todo mundo aí tá na parte da tarde não consegui fazer hoje de manhã então se inscreva que dá tempo ainda você participar ainda essa semana se não só depois aí do Natal tá bom então eu vou deixar aqui o link aqui abaixo na descrição, um comentário fixado, você pode se tornar VIP. Basta você ser um trader afiliado em uma das corretoras que eu estou aqui, uh, que estão participando. São acho que cinco corretoras, se não me engano, então vale muito a pena você participar. Não tem custo nenhum. E se você quiser também acompanhar meus trades de forma mais uh, constante aqui, eu estou uh, também oferecendo o serviço de membros do canal, que eu estou atualizando de forma mais frequente, inclusive mostrando como eu estou me posicionando aqui no mercado, né, dentro da, da corretora Bybit, por exemplo. Então, abrir uma conta aqui só para mostrar para o pessoal como é que eu estou, onde estou abrindo a posição, onde Estou fechando. Tá, tá bem legal essa experiência aí. E acho que é um, uma, um projeto bacana você participar para você cada vez estar aprendendo mais, não é? Grupo de sinal, mas é a ideia é que vocês comecem a entender mais como o mercado funciona. Eu estou compartilhando aqui todos os meus meus conhecimentos e o que minha experiência nesse mercado de criptomoedas e Bitcoin, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiro comentando aqui sobre esse pool de criação, por que eu estou aqui uh, uh, tentando, né? Nesse long aqui, tentando ir, esse long para buscar novamente shorts e regiões mais acima. Primeiro, aqui no BitMEX, eu mostrei para vocês, inclusive, não mudou muito, tá? Da, de sexta-feira para cá. A gente tem pool de criação nessa zona aqui de 17 mil dólares. Vamos puxar aqui também, ó. Ó, 17 mil dólares tem aqui até os 16.990 até a região 17.070 17 dólares que temos aqui a liquidação de shorts aqui na, na BitMEX. Depois nessa zona aqui bem forte, aqui nessa zona 17.350, tá? Então, eu estou com um long aqui para tentar realizar nessas regiões de Fibonacci. Então, puxando o Fibonacci, que eu consigo fazer nessa ferramenta aqui da Highblock. é Desse topinho aqui, tá? Esse fundo aqui fazendo tentando buscar realizar aqui longs nessas zonas aqui de Fibonacci, tá? Próximo aqui dos 17.130, uh, 17, que é a região de 618, tá? Então, para mim, a Cristina Amazônica já estaria realizando 100% desse long, e estou escalando shorts até essas zonas aqui, todas essas zonas que estou com shorts montados, tá, pessoal? Quanto mais, quanto mais o preço subir, mais eu vou shortar, porque eu acredito que esse topo aqui a gente acaba não rompendo para cima, tá? Acho que a chance de a gente romper para cima isso aqui é extremamente baixo. Então, quanto mais o preço subir aqui, mais eu vou poder escalar shorts com confiança, tá bom? Então, basicamente, aqui é a minha estratégia. Em confluência aqui com, com esse indicador aqui da, da BitMEX, também tem aqui os, os hitmaps de liquidação da Binance, aqui no 12 horas. Então, mostra para mim, ó, bastante liquidez nessa zona aqui dos 17 mil dólares, 17 mil, e, 17 mil dólares exatamente. Depois lá nos 17.350, tá? Bastante bem confluente mesmo. E formando liquidez aqui na região de 16 16.475, tá para baixo aqui, né? Ah, olhando o que está me preocupando aqui realmente os 7 dias os sete dias aqui da Binance eu comentei inclusive final de semana para o pessoal e para os membros que essa região aqui ó 16.450 16, para baixo até a região 16.100 muita liquidez sendo formada para o Bitcoin tá então para mim a minha expectativa é ver o Bitcoin ainda tá por enquanto é ver o Bitcoin testar essa região dos 17 mil dólares até a região dos 17.300 aqui tá seria ideal para a gente poder é, realizar esses longs né esse long aí no caso e buscar operações de short nessa região, para depois ter, voltar a testar essa região dos 16.100 dólares, tá? É isso, eu, é isso que eu estou de olho aqui agora e fazendo. Ah, aqui, inclusive, no Kingfisher, aqui a gente pode ver que tem bastante liquidez nessa zona aí, ó, dos 17.170, enfim, exatamente onde eu estou tentando realizar 100% desses longs aí aqui agora. Tá? E... Tem o um order short aí até a região 17.300 e depois também, mas acredito que acho que acima disso vai ser um pouquinho complicado do Bitcoin buscar, beleza? E também complementando aqui que a gente tem esses, esse indicador aqui que é muito bom, que é o mapa de liquidações da Binance, que a gente mostra que está com delta aqui bastante vermelho, bastante negativo, tá então mostra que tem sim bastante short para cima para a gente buscar aqui, para buscar liquidez, para o Bitcoin buscar liquidez antes de continuar essa queda. tá Para mim seria um o movimento, um, um movimento mais, digamos assim... Mais interessante para o mercado aqui, né? Que eu acho que é mais interessante para quem está é, operando aqui, buscar essa liquidez de fato aqui nessas zonas, tá? Essas zonas aqui acima, para depois o Bitcoin continuar essa queda. Inclusive, estou acompanhando essa LTB aqui embaixo, ó, Quem quiser anotar aí também essa LTB, vale a pena. Tá, a gente tem uma LTBzinha aqui, vou deixar ela ver, amarela um pouco mais forte aqui para acompanhar. Então, para mim, a gente pode voltar a testar essas zonas aqui, ó. Seria a região próxima dos 16.100. Inclusive, a gente tem em VPVR aqui, uma, uma região de. É suporte, tá? Então, para mim, o movimento que eu estou de olho aqui agora, é o Bitcoin, exatamente isso aqui, tá? Então, a gente teve essa, essa quedinha aqui acontecendo, né? O que dá, na verdade, né? E buscando essas zonas aqui acima, na minha opinião, seria interessante. Obviamente, tem muita resistência aqui também a gente pode ver, ó. E depois o Bitcoin acabar fazendo, então, buscando a zona mais aqui embaixo, próxima aqui 16 mil dólares, tá? Esse aqui é o movimento que eu estou aqui mais acreditando, aí, para o Bitcoin, né? E me deixaria bastante frustrado se o Bitcoin não for aqui realizar o meu long e pegar minhas ordens de short, tá pessoal? Mas faz parte, eu não vou querer shortar aqui nessa região porque acho arriscado, eu prefiro shortar em regiões mais acima. Tá, por isso estou aqui também nessa operação de long, aqui contra essa tendência que eu acredito, porque eu quero tentar aproveitar o máximo aí desses possíveis movimentos aí do mercado. Tá? Então, vamos acompanhar como é que vai ser aqui a SP500 e, o, e o, o DXY. A SP500 está arriscando aqui fazer mais um pivôzinho, né? então, se a SP500 fizer eu, de fato esse... esse esse rompimento aqui, perder essa zona aqui dos 3.857 agora, né? Seria um péssimo sinal. O Bitcoin provavelmente perderia, romperia essa bandeira de baixa para baixo. Até ver se, deixa eu até ver esse alvo aqui dessa bandeira. Ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O alvo dessa bandeira puxando aqui dessa essa pernadinha aqui. Vamos ver se vai dar certo isso. Essa pernadinha aqui de poderia ver esse alvo aqui, tá, pessoal? Eu acho que seria demais. A gente poderia até inclusive olhar. Uh, ah, inclusive meu stop está abaixo aqui, ó. o stop dessas compras aqui nessa região, 16.100, está abaixo dessa zona aqui dos 15.900, tá? Isso é importante também mencionar, porque a gente tem aqui no High Block, essas zonas aqui, ó, 16.900 tem aqui também liquidez de, de, de longs, então aqui é outra ordem de long que eu estou abrindo, aqui nos 16.100 é outra e também na região dos 15.900 é outra ordem e meu stop está abaixo aí, provavelmente nos 15.780 para baixo ali, 15.770 15, 15 se não me engano, tá? Então estou buscando acumular nessa região aqui, tá é, compras aí no Bitcoin vamos ver se, se vai se vai dar bom acho que seria seria interessante você comprar realizar essas compras aqui mas eu estou torcendo que de fato aconteça esse movimento aqui seria muito bom para botar botar bastante dinheiro no bolso aqui fazer realizar bastante boas compras aqui para o Bitcoin aqui agora tá pessoal hum, e falando que mais sobre a semana bom primeiro vou fechar aqui esse pequeno então esse aqui é o pivô que estou acompanhando se, se o Bitcoin se as pequenos perder essa região aqui, com certeza a gente vai o Bitcoin também vai buscar uma zona mais, mais abaixo e o DXY está aqui se enrolando aqui é é, ainda na é minha opinião tá pessoal mas o DXY tem sim espaço para mover para cima conforme eu comentei para vocês essa região que o DXY está é uma zona de a formação aqui de fundo local tá então para mim aqui acredito que vai ser difícil o DXY agora perder esse fundinho aqui que ele fez na região de 103.4 103.5 Tá, então para mim que agora é ver o Y testar regiões de Fibonacci aí por exemplo essas regiões mais ou menos aqui a região de 107.1 até a região de 108 aqui seria regiões que eu ver, veria consigo ver o Y voltando a testar beleza e para essa semana aqui pessoal é importante vocês darem conta tem muita coisa acontecendo tá é, também então aqui a gente vai ter alguns indicadores importantes aqui sa saindo tá mas o que eu acho que é importante vocês acompanharem que acho que vai ser mais uh, importante Talvez esse aqui de uh, confiança ao consumidor seja interessante na quarta-feira esse aqui anteriores aqui permissão de construção também acho que não é tão não, não consigo nem entender muito assim de fato como isso aqui impacta tá eu vou depois posso trazer para vocês nos próximos vídeos aí mas eu acho que não é uma coisa tão relevante assim um, Confiança confiança consumidor aqui vendas de também de imóveis de, de também seria interessante uh, ficar de olho tá bom? Uh, também aqui a questão dos, dos é, estoque de petróleo lá nos Estados Unidos. Isso é importante ficar de olho também, porque se o estoque começar a acabar lá, pessoal, vai ficar realmente complicado. Aqui a gente tem na terça-feira, que vai ser importante, que é o, o produto interno americano. Tá? Isso aqui é bom a gente acompanhar. E na sexta-feira aqui, acho que é o mais importante, na minha opinião, que é o PCI. Aqui, tá? Isso aqui é PCI que mostra, de fato, aí, a evolução da inflação. Uh, então, acho que vai ser algo... algo algo importante acompanhar, mas para mim é que o, o, o rumo do mercado já foi ditado na semana passada pelo Powell, Tá, acredito que agora o mercado está de fato aí precificando mais baixas aí, aqui, né, o mercado está precificando pior que eu já vim falando para vocês há bastante tempo. Eu acredito que em algum momento sim a gente vai perder esse fundo aqui da SP500, tá? uh, esse fundo aqui da, que o SP500 fez, é o que eu estou acreditando. Não vejo aqui de fato a gente rompendo para cima essas zonas aqui, a gente teve um falso rompimento. Eu acredito que isso fez sentido agora aqui para mim, tá? eu acredito que sim a gente vai perder regiões mais aqui abaixo e... Infelizmente, pessoal, quem acompanha meu canal há mais tempo, eu comentei também sobre o Beijo da Morte aqui, que está tomando forma aqui, infelizmente. Ó. Então, tivemos resistência nessa linha que eu estou acompanhando bastante tempo essa linha também aqui da, da SP500, uma linha amarela, tá? e uma linha de tendência de alta aqui. Tivemos resistência e a média também aqui de 21 meses, aqui, a gente perdeu aqui agora de novo, pessoal. Então, para mim, a chance maior, de fato, é a gente perder esse fundo aqui e ver as pequenas corrigindo mais. aí, tá? Então, a gente corrigiu aqui desse topo até o fundo, a região é mais ou menos 26% quase 27%, para minhas pequenos vai aí testar, vai, vai buscar a região, de, vai ter 38% de queda, aí voltar a testar a região de 3 mil pontos, é o que eu estou imaginando aí para esse supermarket, pelo menos, tá galera, infelizmente, a coisa não está nada boa, tá bom? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado aí do vídeo, se você gostou, deixa aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative as notificações, participe aqui das comunidades e a gente se vê então aí muito em breve, um abraço!